Bande Guru Padadandam Bhakta Bindasaman Sri Chaitanya Prabhu Bande Sri Nanda Nandanang nanda Bande Radhika Charano Dayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam vancha kalpa durveshi kipasa hindu bevesha patita pavone bhavishna bibyo namo namaha mu kang karoti baca alang pangunglang hetigirim yat kipata mahang bande parma anandomadvam brinda hoytu siddhe boy piyaui kesvastcha Shnabhakti Pade devi shatva vattui namo namah nara namaskitta rottamam devi insura svatini vasham tatoo jayoo mudire kishno kathu gauri upatrusho prakasa nija sadhanurakto guru bhakti yukto bhakti pramodaksho jagodarun dhayam sadapari bhagvan mabhisto duham teethas padam siva saranyam bhita tiham puno tapal bhava dhipu tam charunar vibindam yat pad pallabano Vespure jita kama pigabhadushu adarshi purunanuragra sosagra saramurti saradhi kama ekada kama Shri sri krishna chaitana pravunita ananda shi ad deita siva gaura bhakta binda sri krishna chaitana sri krishna chaitana pravunita ananda Shri Adyaita Gada Dharasivasadihi Gaurabhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Ram, Ram. Hare Hare Ajahnulambita bhujau kanaka sankirtana incita o amor a a a a a a a Hare a Hare a Krishna Krishna Hare Hare Hare a a a ram ram Hari hare namami gange tava padam kam sura bandito Ganga, Taranga, Ramani Jata, Kalabam, Gouri, Nirantar, Vigushi, Hitobam, Bhagam, Nara, Yuno, Priya, Manongo, Madha, Paharam, Baran, Osipura, Pati, Bagi, <coughs> Sajusho, Badane. Lakshmir jasvaca-bhakshasi Jasyasthi-darsambi-hit pamni Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama Rama Hari, Guru rangoi ka gatir boja, Sita mati se virati. दोस्तों वैसा निष्कीति श्री रूपई करति सनातननति श्री जीवते जो स्थिति सरस्वती विजयते गौरी अगोष्ठी पति सरस्वती विजयते गौरी अगोष्ठी गौरी अगोष्ठी Gaudia, Gusti Pati, Sri Srila Bhakti Siddhanta, Sarasvati, Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que aqueles que não têm rendição aos pés de lótus de um verdadeiro santo são como feras ferozes. Gaudiya Gosipati Sri Srila Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada para Mahamsa Jagadguru disse: Aqueles que não têm anugatya, que não têm rendição aos pés de lótus de um verdadeiro santo, são como bestas, ou pior do que bestas. Por quê? Porque uh, o ponto fundamental no caminho do Haribhajana é a é a rendição. Srila Prabhupada Bhaktivedanta disse, no livro Vaishnava quem é Vaishnava? Se existe vida, então a questão da pregação do Haribhajana se apresenta. Srila Prabhupada Bhaktivedanta disse, se existe vida real no coração de um indivíduo, existe a questão da pregação. Se alguém não tem vida, não pode pregar. Se nós temos vida no nosso coração, a questão da pregação se apresenta. Mas essa vida não significa simplesmente que nós estamos respirando e indo de um lado para o outro. Essa é a vida de um corpo morto que se locomove. Nós não estamos falando de simplesmente andar de um lado para o outro. Essa não é a vida que Bhaktisiddhanta entende nesta frase. Shira Satchitananda Bhakti Tākur falou sobre isso. Bhakti Tākur vai dizer que Sharanagati", a rendição aos pés de lótus do Vaishnava puro é a verdadeira vida. Sharanagati é o ponto vital da nossa, do nosso caminho espiritual, da nossa vida devocional. Sem Sharanagati, todo o resto é inútil. Sem rendição, todo o resto é inútil. Srila Prabhupada Bhaksidanta disse isso, repetiu isso sucessivamente. Que aqueles que, são, que pertencem à Gaudiya Mata Transcendental, eles sempre acreditam em Ekayampanta. Você tem que entender Ekayan Pantha. É uma expressão em sânscrito que significa toda a minha energia, toda a tua energia, toda a energia dela, dele, a energia de todos. Qualquer tipo de energia, todos devem querer fazer Gaudiya Bhajana, adorar o Senhor Gauranga. Se eles têm dinheiro, educação, força física, qualquer poder que eles possam ter. Eles devem canalizar tudo isso através de um uh, canal autêntico do Vaishnava puro na direção de Krishna. Todas uh, as suas capacidades de serviço devem ser colocadas num canal para que esse canal alcance Radha Govinda. So, like para que o seu Seva alcance Radha Govinda. Então, I se eu like ignoro o Vaishnava puro, se eu ignoro o Guru Pada Padma, Pura, o Guru dos pés, pés de lótus, ou Varga, a sucessão discipular, o Guru Varga, mas, então, Varga, então, com certeza, o meu serviço não, não consegue alcançar Radha Govinda, não consegue não alcançar não a plataforma transcendental. Porque eu estou obstruindo o caminho, eu não obedeço o Vaishnava puro. Eu The estou fazendo plan um plano separado. Eu faço um plano separado. Eu não vou seguir para a Bupada Eu não vou seguir para a Bupada eu faço um programa novo. Pensam so os tolos. Mas dessa maneira, a pessoa Listen consegue o quê? A luxúria, dinheiro e fama. Lava, fighting, puja e pratista. Se você não tem interesse é, em seguir Shira Bhakti Siddhanta, Saraswati Thakur Prabhupada, é, qual é o seu interesse? As pessoas querem ignorar o Guru Varga e querem fama. Elas querem abrir um caminho para pregar, para receber fama pessoal. Mas isso não é a pregação. As pessoas não querem entender isso. Vocês têm que entender, isso é o ABCD. Isso não é pregação, se separar do Vaishnava, das ordens do Vaishnava puro. Talvez externamente você obtenha sucesso ao fazer isso. Mas Prabhupada Bhaktivedanta deixa bem claro que isso não é, é verdadeira pregação, porque você não está na linha que ele estabeleceu. Você está pensando no seu interesse pessoal. Por isso não podemos considerar isso uma verdadeira pregação. Pode parecer pregação. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse num lago water, com água water, contaminada, pankha. com uma água suja de esgoto. Bengali, pankha, pankha. Nós usaríamos a palavra "panka" em sânscrito, ou Pak em Bengali. Aqueles que, spank, que estão very imersos water, num lago do esgoto, de esgoto, de água, pankha, água pankha, suja, de água cheia de pecado. De, água, de, de pecado e a parada. Prabhupada escreveu isso. Ele disse: aqueles que já estão imersos nesse, nessa água eh, parada, nessa água que cheira mal. Aqueles que estão neste lago de água suja, imersos no pecado e na ofensa. Eles vão tentar criticar a verdadeira Gaudiya Mata Transcendental. Só eles terão essa audácia. Para Bhakti escreveu isso. Somente eles podem ter essa ousadia de criticar a Gaudiya Mata Transcendental. Caso contrário, ninguém criticaria a Gaudiya Mata. Outras Diferente de outras instituições espirituais, a Gaudiya Mata tem um ideal puro que não pode ser comparado com nenhum outro tipo de organização ou de instituição espiritual deste mundo. É por isso que ela se tornou o objeto do ataque de infinitas pessoas, de incontáveis pessoas. Porque se a Gaudiya Math Uh, uh, transcendental se manifestar de maneira perfeita, ninguém mais faz Eu negócios. Eu não estou dizendo que qualquer Gaudiya Amat esteja fazendo a coisa perfeita. Muito pelo contrário. Há muitos templos e muitas instituições que estão fazendo negócios em nome da Gaudiya, Gaudiya Amat. significa repetir o que Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse e colocando isso em prática. Não existe briga se nós fazemos isso. Se ninguém quer pratista, não há briga. Os idiotas brigam. É, a questão é outra, é deixar, fazer sobreviver este ensinamento tão puro. Essa é a questão no momento atual. Quem está pregando sob a guia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, nós podemos facilmente detectar. Nós temos, podemos apontar a diferença de maneira fácil. E vocês têm que aprender anugatya isso. O que é anugatya, a rendição? Não é um brinquedo. As pessoas abrem uma exibição de anugatya aos pés de lótus do guru. Quem vai descobrir que eu estou falso? Existe alguém elevado o suficiente para me prender, para dizer que eu estou fazendo só uma cena? As pessoas pensam que podem fazer a cena que quiserem e enganar o mundo inteiro. O mundo inteiro pode cair na armadilha, e tem caído. E esse é um ponto básico, fundamental. Um dia eu disse que eu nunca quis me estabelecer como um never amigo de uh, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj ou que Bhakti Bala Goswami Maharaj fosse, fosse meu amigo. Nunca quis estabelecer que Bhakti Bhaktivijana Bharati Goswami Maharaj fosse meu amigo. Nem que eles fossem meus irmãos, amigos, espirituais. irmãos espirituais. Eu sempre disse que eles foram meus gurus. Like assim como Bhakti Mairi, Kamal Madhusudha Goswami Maharaj, você pode ver esse Harikata. Não ignore estes Harikathas. Ele sempre dizia, eu tratava Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj como meu guru, idêntico à Prabhupada Bhakti Siddhanta, como meu Shiksha Guru. O Shiksha Guru não é não diferente do Diksha Guru. Bhakti Alok Paramahamsa Maharaj também disse a mesma coisa. E ele era muito e amado, ele amado por Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Eles nunca tentaram provar que eram amigos de Bhakti Rakshak Goswami Maharaj, um apesar de é, terem relacionamentos amigáveis. Se, o que falar um de amizade? Nós não, de, amizade é, nós, não nós não somos nem. Nós não somos nem. nem não devemos nem ter a permissão de falar que somos servos deles, muito menos discípulos. Se eu achar que eu sou um discípulo dele. Eu não sou qualificado para servi-lo. E as pessoas querem estabelecer que são amigos dos grandes Vaishnavas. Se vocês são amigos, então por que você não repete o que ele falou? As pessoas que hoje em dia digam que eram amigos dele, não leem o que ele escreveu. Existe um juiz que não conseguiria, que não conseguiria provar que você está certo. No mundo material, um grande juiz... Eles talvez não entendem esta sofisticação. Somente aqueles que estão em linha perfeita com o Prabhupada Bhaksidanta poderiam entender o que está certo e o que está errado. Um juiz, Maharaj, na verdade, quis dizer que um juiz, uma pessoa com um intelecto muito refinado e muito treinado, não conseguiria perceber por que está errado dizer que nós somos amigos de um Vaishnava como Bhakti Goswami Maharaj. Ah, alguém poderia dizer, ah, sim, você está apresentando provas que vocês eram amigos. Mas se vocês eram amigos, por que, que você não aceitou o seu Siddhanta Vichar? Por que, que você não aceitou o Prabhupada? Não, você não está aceitando o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, quando ele escreveu esta oração para o Prabhupada, Sujanar Radita Radhitapada Yugam. Sujanar Buda pada Yugam. Ah, esta oração de Bhakti Rakshakti Drago Maharaj. Ela se coloca ah, como alguém que se rendeu aos pés de Bhaktisiddhanta. E esta oração é não diferente dele. Ah, todo esse texto, o texto desse Bhajana, é Prabhupada escrito na forma de Vani, na forma de instrução. O Vani Swarupa de Prabhupada está representado nesta fórmula. Sujanar budaradita pada yugam, yugadharma duram, darapatra Esta é a Vani Swarupa de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Isso não é uma brincadeira. Vocês podem pegar a fotografia de Prabhupada Bhaktisiddhanta e levar ela embora. Mas eu posso descrever esse texto e dar guirlandas para esse texto. Alguém poderia dizer que eu sou maluco, porque eu estou dando guirlandas para o texto, mas eu tenho certeza que pela misericórdia de Shridhar Goswami Maharaj, Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj, esse texto é o próprio Prabhupada. E este é o ponto. O verdadeiro discípulo entende o Guru a ponto de escrever sobre ele e de personificar o Guru num texto como um bhajana né, em glorificação do Guru. E ninguém quer entender isso porque as pessoas estão ocupadas com coisas materiais. Você está sempre pensando no seu corpo, na sua mente, e você acha que isso vai lhe trazer poder. Você deveria deixar tudo isso como se fossem fezes e urina. Eu sei que você tem um falso ego, que você é sentimental, mas eu não posso trapacear você. Você pode, você pode até me abandonar. Se no mundo inteiro eu achar uma única pessoa capaz de ouvir o que eu estou dizendo, eu vou falar só para ele. Eu não quero trapacear ninguém, eu vou continuar dizendo o que eu estou dizendo agora. Eu não quero nem que vocês me deem uma guirlanda. O que, que vocês vão me dar? Eu não quero nada, diz Shambaba. Muito bem, desta maneira, vocês sabem que existem fantasmas, não é? Naquela época, uma vez, existe um provérbio em Bengali. Eu vou explicar ele em inglês para vocês, que vocês não entendem Bengali. Aqueles que vão expulsar fantasmas do seu corpo, eles pegam sementes de mostarda e dão um mantra para. Cantam um mantra para as sementes de mostarda. E o fantasma vai gritar, ele vai reagir. Então existe um provérbio em Bengali. Você vai pegar essas sementes de mostarda para expulsar um fantasma. Mas existem fantasmas dentro da sementes de mostarda. Existem almas ali. É por isso que eles cantam o mantra. Você pega a semente de mostarda e já tem um fantasma escondido ali. Essa é a nossa posição. Diz isso. isso diz o ditado. Eu estou sentado no Vyasa Asana. Eu morreria. Se eu estivesse mentindo, eu preferia morrer se eu estivesse mentindo. Como nós podemos espantar então esses fantasmas? Se eu vou usar semente de mostarda, mas a semente de mostarda já está possuída por algum espírito, se eu vou explicar um Siddhanta Vichara, explicar uma filosofia, e a pessoa já tem uma filosofia contaminada no coração, como é que ela vai conseguir ouvir o que eu estou falando? É por isso que as pessoas Porque fogem através do siddhanta, elas decoram a, a, a situação de tal maneira que elas escondem Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakuprabhupada tá ao falar dele. Eu já ouvi uns tolos sahajiyas, uns falsos vaishnavas dizendo Ah, Prabhupada, ele Prabhupada, ele é tão difícil, ele escreve muito difícil que a gente tem que é, transformar o que ele escreveu numa coisa fácil. Nós não estamos aqui para transformar as coisas que ele escreveu. Como é que você pode tocar o que ele escreveu? Se você não entende uma palavra, você não tem poder, a força de mexer naquela palavra. Como é que você ousa mexer no texto? Isso é uma grande ofensa. Prabhupada não é um tolo. Prabhupada não é um tolo. Se Radharani, se Radharani viesse ao mundo material, a posição dela de Acharya seria idêntica à posição de acharya de Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. A posição de acharya de Radharani é a mesma. Então, existe uma posição eterna de acharya, de Shila Bhakti Siddhanta. Não é como uma alma condicionada que fala, olha, até, então, até agora eu não era nem conhecido, eu era uma alma condicionada, agora eu vou decorar umas coisas e vou falar como se eu fosse um grande acharya. Não estamos falando disso. Bhakti Siddhanta Sarasvati era um acharya é um acharya eterno. Se você tiver sorte, Sukriti, você vai poder realizar isso. Tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. O que Bhaktisiddhanta dizia é igual o que este outro achara dizia, o que aquele outro achara dizia. Não! Se você olha para um Vaishnava, você vai ver que o corpo dele brilha. Você seria capaz de ser queimado vivo. O que ele queima de você é a sua hipocrisia. Esse é o poder do Vaishnava. Você pensa que ele é um homem comum? Ah, o que ele falar? Qualquer coisa. A posição de Acharya de Radharani é não diferente da posição de Acharya de Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Desde o nascimento, ele era um Acharya eterno. Goranga Mahaprabhu também era um Acharya desde o nascimento. Quando ele chorava, né? como um bebê, ele já era um Acharya, mas as pessoas não podem realizar isso. Um leão como este, um Acharya como um leão, nós precisamos hoje. Nós não precisamos de chacais disfarçados de Acharyas. Nós precisamos de um leão como ele, que diga, se o meu pai dissesse mentiras, dissesse uma filosofia imperfeita, porcarias, besteiras, eu seria capaz de jogá-lo fora. Esse é o Acharya. O, o Acharya nunca vai desculpar ninguém, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. Saia de perto de mim. Então, dessa maneira, Prabhupada nunca fazia um compromisso com nenhum Sahajiya, com nenhum falso Vaishnava, com nenhum Mayavadi, nunca. Por quê? Porque isso é impossível. Porque Shrima Radharani jamais comprometeria o serviço a Krishna com Abhimanyu. Jatila Kutila, com os personagens nos passatempos de Krishna, que impedem o seu serviço ao Senhor Supremo. O caminho da devoção pura é tão reto e tão rigoroso, tão exclusivo, que você não encontra nada igual no mundo material. Não é possível. Você nunca vai encontrar nada parecido com isto A Prabhupada Bhaksidanta dizia, muitas vezes, Aqueles que estão pregando no mundo, que estão pregando pelo mundo afora, se eles forem sarrajias, se eles forem falsos vaishnavas, o estilo deles, Prabhupada expressava nessa frase em bengali, ele dizia, eu expliquei isso na Devananda Gaudiya Mat, recentemente, quando me convidaram de Shambhava para falar sobre Bhakti Pragyana Sr. Maharaj. Aqueles que estão segurando a bandeira da pregação, eu sou um pregador, eu sou um grande pregador, mas quem sabe se, a pessoa, se aquela pessoa é um trapaceiro ou um pregador? Aqueles que estão segurando a bandeira do pregador, muitos estão pronunciando porcarias e mentiras no nome do Dharma. O seu comportamento levará os seus seguidores para a ignorância. Eles estão segurando a bandeira do Dharma. Mas se você ficar perto deles e olhar as atividades deles, porque as atividades do acharya, ele olha, dorme, acorda, o que quer que ele faça, tudo é perfeito. Até a maneira como ele olha, a maneira como ele fala, tudo é tão perfeito e finalmente você vai entender. Se eu não posso manter esse tipo de perfeição, então, eu não tenho direito de dar Harikata. O harikata não é algo que eu memorizo e falo na frente dos outros. O Harikata ele flui do coração. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, aqueles que são Dharma dadi, que estão segurando a bandeira do Dharma, o comportamento deles, se for imperfeito, vai levar seus seguidores para dentro de um buraco de ignorância. E aí nós estávamos discutindo isso em Shantipur. Vocês se lembram? Essa primeira linha. Dharma nirmasaranam satam. Not Não nirmatsara. Nirmatsara significa sem inveja, sem ciúme. Você diz que não tem inveja, mas daqui a 10 minutos você vai sentir inveja. Essa palavra é absoluta. Nirmasar, in the material world we can find so many. Achar alguém que não tem inveja no ponto de vista material até é possível. Mas você, vestido de Vaishnava, que está no caminho dos Vaishnavas, às vezes expressa mais inveja do que os seres humanos materialistas. A pessoa vestida de Vaishnava de não significa que seja um Vaishnava. É por isso que Vyasadeva dizia. Usa essa expressão absolutamente aquele que é absolutamente sem nenhum tipo de inveja, que não tem inveja de quem tem conhecimento espiritual. A palavra absoluto só pode ser seguida, só pode ser usada quando nós seguimos o Bhagavata Dharma. Você não pode usar isso em qualquer lugar, você não pode usar essa palavra em qualquer lugar. Essa palavra não é aplicada em qualquer lugar, ela só pode ser aplicada na linha do Bhagavata Dharma, na sucessão discipular do coração puro do Vaishnava, que purifica seu discípulo sincero. Mas infelizmente hoje o que acontece é o oposto. Eu não preciso... Eu poderia provar isso num... No tribunal, oh, veja, olha o que ele escreveu aqui, ó. olha o que ele está escrevendo aqui, isso aqui, demonstra a inveja dele do guru, a inveja dele dos irmãos espirituais, está aqui ó, o documento. É, mas esses falsos Vaishnavas conseguem trapacear todo mundo, mas eles não conseguiriam trapacear Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Um pequeno seva, um minúsculo seva, mesmo que seja insignificante, se feito com o coração, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta vai entender isso como o caso daquele esquilo que serve o Sr. Rama. Quando o Sr. Rama faz uma ponte entre a Lanka e a Índia, entre o sul da Índia e a Lanka. E aqui um pequeno esquilo tenta servir o Sr. Rama. Ele está tentando servir, jogando areia na ponte para ver se aquele grão de areia poderia servir. E o Senhor Rama aceita esse seu serviço. Ele rolava na areia molhado e jogava areia em cima da ponte para secar a ponte. Aquele esquilo estava ajudando o Senhor Rama a fazer a ponte. Se bhava está ausente, se você não tem emoções, emoções para, faz, para servir, então você tem que entender que seu serviço está dividido em ação e bhava, em ação e emoção. Às vezes a pessoa está fazendo a, a adoração, a, a, a ação, sem emoção. Tá bom. Com fazer isso, fazendo isso, fazendo isso, repetidamente, em um determinado momento, ela vai conseguir sentir emoções puras de serviço. Mas nós temos que aprender isso. Fazer com que a ação e a emoção se conectem. Se você está servindo mecanicamente sem emoção no seu coração, isso pode ser um ensaio, mas não é um serviço puro de verdadeiro. Aqueles que não seguem o Bhagavata Parampara, a pregação deles é karma. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia isso. Aqueles que não têm Anugatya e que estão pregando, a pregação deles é igual a karma, ou seja, a trabalhar num escritório para ganhar dinheiro. Eles não estão pregando de verdade. Eu vou explicar isso, mas, antes, eu gostaria de discutir algo que é um ponto vital. Uh, o fato de que Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Goswami Prabhupada, era tão humilde, que ele nunca assinava, o seu próprio nome, como Bhakti Siddhanta. Ele assinava Siddhanta Sarasvati, porque Bhakti é algo tão elevado, e ele fazia isso para nos ensinar. Ele assinava Siddhanta Sarasvati, nunca Bhakti Siddhanta Sarasvati. E isso demonstra um ponto vital, lembre-se. Quando nós abrimos o Mahabharata, qualquer texto escrito pelo por Vyasadeva, os Puranas, qualquer coisa, nós encontramos este verso: Narayanam namas tya Naram chayva, Narotamam devim sarasvatim, Vyasam tato jaya mudir yatet. Isso está escrito no começo como invocação de Mangal, de Mangalacharana de invocação auspiciosa. Antes de escrever qualquer coisa, ele escrevia sobre isso. Que nós devemos oferecer reverências a Nara Narayan, Sarasvati Devi e ao próprio Veda Vyasa. Sim ou não? Ele escrevia isso em tudo? Então, essa Sarasvati... O que, que ele quer dizer quando ele menciona ela? Que sem reverenciarmos a Sarasvati transcendental, a deusa do conhecimento, nós não podemos começar a servir as instruções sagradas do conhecimento eterno. Isso significa que Sarasvati Devi é a fonte do Siddhantavani, das instruções filosóficas. Isso está escrito no Chaitanya uh, Charitamrita, nos textos, nos mantras de glorificação do Senhor Nishimha, Bhagishan Jashu o que Bag significa nisho. este verso? Vocês repetem Bag sem saber? <risos> Por que que vocês repetem Bag se vocês não sabem isha. o que quer é dizer? Bag Isha. Isha é a forma masculina. Isha é o gênero feminino. Bag Isha. É a gloriosa Sarasvati Devi, a Prakrita Bhag Devi. Então, esse verso diz que, dentro da boca de Nishin a própria Sarasvati Devi é a sua língua transcendental. <tipos> O que significa que antes de começar qualquer serviço às instruções, à filosofia, nós temos que adorar Adishthat Devi, a deusa do conhecimento, a deusa da instrução eterna. E todo o nosso Guru Varga segue esta instrução. E qual é o ponto? Uh, 15, 15 dias, dias ago, atrás, yes or not? Uh, houve o puja de Sarasvati, lembram-se, 15, Lembram dias, ago, 15 dias atrás Sarasvati eu estava dando harikata e era no dia de, Sarasvati uh, do Sarasvati puja, mas o que significa esse, essa adoração Sarasvati? de Sarasvati feita na Índia? That is ah, foi no dia do aparecimento de Vishnu Priyadevi a Prakrita Sarasvati, a Sarasvati transcendental, que nós adoramos. Enquanto isso, os materialistas estão adorando a Sarasvati material. Mas ela é uma sombra da Sarasvati do mundo transcendental, uma sombra da Sarasvati de Vaikunta, a Sarasvati material. Entendem a diferença? Como Durga é uma sombra da potência interna de Krishna, não? de Yogamaya. Está explicado isso no Brahma Samhita. Então, qualquer conhecimento que alguém tenha neste mundo material, o conhecimento vem do da sombra de Sarasvati, da Sarasvati maligna. Por que nós dizemos maligna? Porque qualquer tipo de educação, de instrução que você possa acumular no mundo material se torna um obstáculo na sua vida, um obstáculo no caminho da sua uh, devoção espiritual. É Bhakti Mulda Thakur quem explica isso. O Bhaktivinoda Thakur escreveu isso. Chara Vidya. É. Essas são as opulências. Ah, o conhecimento material são as opulências de Jaramaya. Ah, são as opulências uh, materiais. As opulências da matéria criam um obstáculo para a vida espiritual. Explica Srila Bhaktivinoda Thakur. A educação material transforma uh, os indivíduos em burros de carga, escreve Bhaktivinoda Thakur. O que quer dizer isso? Eles são como burros de carga carregando peso. Eles carregam o um peso. O que é esse peso? A honra que eles recebem no mundo material como grandes profissionais, como pessoas que estudaram muito. Mas nós não viemos aqui para nos tornar carpinteiros, marceneiros, ferreiros, uh, artistas, empresários. Tudo isso é um malabarismo material. É um malabarismo de atividades inúteis. Não tem bhakti dentro disso. Se não tem de tudo isso é inútil. Então, qual é o ponto? 15 dias atrás, hein? nós estávamos celebrando o Sarasvati Puja no, é? e o aparecimento de Vishnupriya Devi. E isso aconteceu é? na quinzena luminosa. É? Nós agora estamos na quinzena escura, né? Na paksha escura, o mês lunar é dividido em 15 dias <música> é, luminosos, que são os 15 dias da lua cheia, e os 15 dias, <música> uh, e 15 dias escuros. Muito bem. Então, acontecem os tites, os dias da lua, duas vezes. São 15 tites que se repetem. Então, os primeiros 15 se repetem no período luminoso, no período claro, na quinzena clara, na paksha clara, e 15, e 15 tites depois na paksha escura, na quinzena escura. Muito bem. As pessoas não vão entender o que eu vou dizer agora, os tolos não vão entender. Mas tem se lembrar que, na verdade, aquilo que é verdadeiramente auspicioso não é a quinzena clara, como todo mundo pensa. Por quê? Como assim o, o, o, a quinzena escura é que é, é benéfica? Por quê? Ah, ela é boa para o serviço a Krishna, para o serviço a Radharani. Ela é boa para a Radharani. A Radharani pode servir Krishna indisturbada durante a quinzena escura e é por isso que os Vaishnavas entendem que a quinzena que a quinzena escura é mais auspiciosa. É o contrário do que pensam os astrólogos. Então este panchami, este panchami na quinzena escura onde é o aparecimento de Srila Prabhupada Bhaksidanta, demonstra que Prabhupada Bhaksidanta vem da misericórdia de Radharani para o mundo material e da misericórdia de Krishna, como aponta Bhakti Thakur. E ele provou este ponto, neste determinado verso. Sarasvati Krishna Priya Krishna Bhakti. Pena que vocês não entendem, Bengali. Existem tantos textos importantes em Bengali. Sarasvati Krishna Priya. Ele está falando de quem? Sarasvati Krishna Priya. É o próprio Bhakti Siddhanta Sarasvati Thaku Prabhupada. Ele é uma gopi. Hum. Prabhupada ignora, não, ou melhor, não escrevia Bhakti Siddhanta, mas Bhakti Thakur deixou isso bem claro. Hein? Ele é Nayana Mani Manjari. Ele é uma gopi querida a Krishna. Ah, essa expressão, Krishna Bhakti significa que ele era feito de Bhakti, ele era composto de devoção pura. Essa, este verso prova que ah, Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, o Maharaj quer explicar esse termo hein, que Bhakti Thakur usou, hein, que diz que ele era feito de devoção pura. Vinod hein, significa que o próprio Bhakti Thakur está falando isso. Mas isso tem outro significado também. vinod ero seisha é a expressão que Maharaj está explicando. Então, ele está dizendo, eu estou expressando isso. Mas o que mais quer dizer Vinoda? Govinda. Ah, Govinda é aquele que tem passatempos de êxtase. Radha Vinoda Bihari. São nomes do divino casal. Então, o nosso Guru Varga vai explicar isso. Se Bhakti Noda expressa determinadas opulências, Uh, pela opulência de Vimaladevi, Shitshakti, uh, ele traz ao mundo Shila Bhakti Siddhanta pela misericórdia Vimala, do Senhor Supremo. Vimala Devi, o nome de, de Bhakti Siddhanta de criança era Bhimala Prachada. Bhimala é a deusa da pureza. Bhimala significa a pureza transcendental. E muito bem, paralelamente, muito tempo atrás, no Padma Purana, por Vyasa Deva, milhares de anos atrás, já estava escrito o quê? que em kaliuga, a cidade de Purushottam Kshetra, ou seja, de Jagannatha a, a informação, o Siddhanta Vichar mais puro seria distribuído. Isso estava escrito milhares de anos atrás no Padma Purana. Jutkale Purushottama. Jutkale Purushottama. Isso significa que afirmativamente tenho certeza que de Jagannatha Puri em Kali o Siddhanta mais puro será distribuído para toda a realidade material. Toda a devoção pura será distribuída e irradiada. E quem nasceu em Jagannathapuri? Desculpa, é? O próprio Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. So, Mas infelizmente o mundo está totalmente contaminado. E às <todos> vezes eu penso <todos> que eu sou um tolo. Eu estou <todos> gritando <todos> como um tolo. Quem que está me ouvindo? No Não tem poder, <todos> dinheiro e nada que possa comprar <todos> Bhakti. Quem pode aceitar o que eu estou dizendo com o coração? Esse é o ponto. <todos> Judkale Kale Purushottamaten Kali Yuga, pela a misericórdia de Bhimala Devi. Bimala Prashada significa a misericórdia de Bimala Devi, da deusa da pureza, de Shri Radharani Ele vem ao mundo material para nos livrar da tortura material, para nos, nos liberar desta tortura material. Mas para o ele mesmo estava cansado, ele dizia, vocês não conseguem entender. Nessa vida, eu não sei se vocês vão conseguir entender isso, a dor no coração de um Vaishnava, de um Vaishnava puro, porque eles querem liberar vocês, mas vocês não querem ser liberados. Prabhupada muitas vezes chora e diz, eu tentei o meu melhor, eu tento o meu melhor, mas eles não estão prontos. Se vocês estivessem prontos, eu pegaria com o meu braço e tiraria vocês da água da ilusão, do oceano da ilusão. Como alguém que se afoga. Se você estivesse pronto para uh, se deixar liberar, eu liberaria vocês, Prabhupada Bhakti Danta dizia. Nós, Gaudias, devemos estar sempre prontos. Para fazer tudo o que estiver em nosso alcance para a emancipação das pessoas comuns. Eles estão em maia, eles não querem sair, eles nos agrediriam. Se você fala de maneira dura com eles, eles querem bater em você, chutar você, assim como vocês querem fazer comigo. Mas para mim isso é bom, porque para mim é uma evidência de que eu estou repetindo o que eu devo repetir. Você não sabe se tem humildade Trinadapi dentro de mim. Então você pode fazer uma coisa, trago aqui todos os seus chinelos, seus sapatos de madeira e venham bater na minha cabeça. Venham, venham bater em mim e venham se eu for reagir ou não. Eu provo para vocês, venham provar se eu sou é, humilde ou não. Venham me bater com chinelo. Mas se você falar contra Gaudia, para Prabhupada, eu sou capaz de matar você, eu mato você e vou para o inferno, não importa. Entende? Você pode me insultar, pode falar o que você quiser, pode me bater. Eu não ligo, eu não vou nem reagir, prometo. Mas se eu vir que você vai falar algo errado contra Gaudia Transcendental, contra Prabhupada Bhaktisiddhanta, eu sou capaz de matar você. Eu não vou deixar você sair livre e leso com isso. Então, dessa maneira, vocês, nós temos que entender os humores, os, o, o, os sentimentos de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Nós temos que tentar entendê-lo. Tudo que ele escreveu, tudo que ele falou é tão excelente. Esse tipo de comportamento nós poderíamos esperar diretamente somente de Shri Matiradharani, de mais ninguém. Então, vocês devem se lembrar, que Prabhupada Bhakti Siddhanta está vindo aqui. Quem ele é? Nayana Manimanjari. Bhakti como nos disse, ele é Sarasvati Krishna Priya. Ele é a amada deusa do conhecimento. E de que Sarasvati nós estamos falando? De Sarasvati Bhakti ele é, está cheio, cheio de Bhakti. Ele é feito de Bhakti, feito de devoção, mas ele nunca escrevia Bhakti Siddhanta, porque ele era humilde. Mesmo na nossa própria Sampradaya, nós não vamos falar agora dos Sahajias. Agora tem Sahajias em todos os lados. Guru a gente não pode mais dizer que eles são sarrajias porque mesmo dentro da Gaudia Mata está cheio de sarrajia porque as pessoas estão todas deviadas de Prabhupada, dizia Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj isso não é uma questão de briga de brigar e de criticar ninguém mas sim de fazer este conhecimento sobreviver se você não conseguir fazer esse conhecimento sobreviver, você não vai sobreviver nessa vida. Você vai seguir um falso Vaishnava e você não vai saber onde você está, onde você vai parar por tempo indeterminado. E não sou eu que falo isso, está escrito no Shastra. Jo Bhakti, existem pessoas que pronunciam uma Bhakti inútil. E aqueles que escutam os falsos vaixnavas, os tolos que estão querendo ensinar né, bobagens no lugar do siddhanta verdadeiro, todos eles vão nascer em realidades infernais. Está escrito isso. E as pessoas acham que eu estou exagerando ao repetir esse ponto. Por tempo indeterminado, tais pessoas vão encarnar em mundos infernais. É melhor ficar no mundo material sem fazer vida devocional do que ouvir vajnavas falsos, um vajnava impuro. Porque o vajnava impuro quer trapacear as pessoas, mesmo que ele não saiba. E todos eles serão punidos. Está escrito isso? Muitas pessoas pensam, eu publiquei isso dois dias atrás. Vocês vejam, o artigo foi publicado. Hoje também nós vamos publicar mais coisas. Muitas pessoas pensam que Prabhupada ele não gostava de Raganuga nuga bhajana, de rupa nuga bhajana, ou seja, de uma bhakti que fosse feita com todo o coração sem seguir regras. As pessoas se lamentavam disso, que Prabhupada não estava em linha com rupa Pada. Ah, quem está em, li, em linha com Rupa Goswami Pada? Esse que estava reclamando? Esse que estava criticando para o que estava em linha com Rupa Goswami? Prabhupada não estava na linha de Rupa Goswami. Quantas besteiras as pessoas falam. Porque Prabhupada não falava desse ponto, ele proibiu este ponto. Repetidamente ele proibiu este ponto. Ele disse, porém, que esse é. O nosso objetivo final, esse é o objetivo final, não é que ele nunca falou sobre isso, ele disse, esse é o nosso objetivo principal e final, porém, não na condição que nós estamos agora, não cheios de anartas, não cheios de defeitos. Primeiro, nós temos que provar, diante de Prabhupada Bhaksidanta, que eu estou fora de Maya." A pessoa que puder provar isso pode falar de Raganuga, de Rupanuga. Você pode provar isso? Propada quer ver que você está fora de Maia. Você consegue provar isso para poder dizer que você é Rupanuga, Raganuga? Somente depois de você sair de Maia, você pode falar de Raganuga e Rupanuga. Não é que nós não devemos falar sobre isso. Nós primeiro sair de Maia. Você saiu de Maia para falar sobre isso? e você quer ficar em maia porque o guru está te puxando está te explicando o que está certo e o que está errado mas você quer ficar aí não, não, não, não não precisa, agora não eu não preciso dessas instruções eu estou feio, eu estou bem, eu estou confortável, eu estou aqui essa é a condição atual e eles vão dizer, ai, ah, mas eu gostaria de fazer vida devocional quem vai trapaceá-los? eu não posso trapacear vocês, seria melhor que eu ficasse em silêncio então eu não vou trapacear as pessoas, falar mentira na frente do microfone, porque as pessoas querem fingir que querem fazer vida espiritual. Quem vai ler Vaishnava? Ke? Quem é Vaishnava? O livro de Bhaktisiddhanta que Shandas Babaji Maharaj acabou de retraduzir. Vocês são cegos e não podem ver. A Gyanath quando o Guru nos dar a tocha do conhecimento, nós vamos conseguir enxergar. Nossos olhos vão se acender. Quem vai te dar essa chama? As pessoas querem dinheiro. Os, os falsos vajinavas vão poder dar dinheiro para vocês, porque é só isso que eles têm. Eles não podem te dar divyagyan, conhecimento eterno. Eles não podem te dar conhecimento eterno. Como é possível? Se eles não têm... Se eles tivessem conhecimento eterno, eles poderiam dar conhecimento eterno, mas eles não têm. Eles não têm nem senso comum. O que falar de conhecimento eterno? Eles não têm nem senso comum. Shira Bhakti Pragyanakesha Maharaj dizia Muitos são experts em economia, em finanças, em advocacia. Bhakti eles podem dizer que eles podem ter conhecimento disso ou daquilo. Mas bom senso é algo básico e pouquíssimos têm bom senso. Ah, senso comum, bom senso. Se eles não têm nem senso comum, como que eles podem ter Divyagyan? Conhecimento transcendental. As pessoas são cegas. Você pode brigar comigo, achar que eu estou exagerando. E eu falo: é, é, é algo que você deve decidir, então. Quem é seu guru? Quem é seu guru? De quem você escuta? Quem te iniciou? Seu guru, o guru um guru dos pés de lótus, diz essas tolices que você escuta por aí? De onde que você é, é, ouviu é, a, a, que seu guru dizia as mesmas besteiras que você escuta por aí? Propada Bakhtarante escreveu em que Está em Bengali esse texto, mas ninguém quer ler. Nós traduzimos. As pessoas querem ler besteira. Eles acham o máximo ler besteira que aparece na internet. Mas o que Prabhupada Bhaksidanta escreve, ninguém quer ler. Se uma pessoa ler, tal pessoa vai receber um benefício incalculável. Então, em K, quem é Vaishnava Prabhupada Bhaksidanta escreveu seus próprios sentimentos mais profundos. Então abra esse capítulo. Eu posso mostrar para você. Ele dizia: "Eu não sei quem me inspira. Eu não sei quem está". Para o sabia tudo, mas diante de nós ele falava dessa maneira: "Quem está me dando inspiração o tempo todo para glorificar as atividades e os passatempos das grandes das golpes, de servir as, as golpes e a quem me inspira a fazer isso? Eu não sei. Este é o meu serviço, Ele dizia. Ele glorificava todas as, as golpes do Senhor Supremo. E esse era o seu serviço. Mas no momento presente as pessoas estão muito cegas. Elas não querem ouvir o que está escrito nesse livro. Os kirtanas estão lá. Elas pronunciam os kirtanas, repetem os kirtanas, mas mesmo assim elas dão aula de filosofia errada. Naquele dia eu disse que Narottama das Thakur escrevia. Como diz este mantra, Nortam das Dastakur escreve este bhajana, quando eu tiver o coração completamente puro, sem anarta nenhum pela misericórdia de Nityananda, e eu vou poder entrar em Vrindavana e enxergar a verdade transcendental. Ele nem falava de Rasa-lila. Narutama Dastako nos ensinava falando dessa maneira. Ele foi iniciado em Vrindavana e dizia, quando eu vou conseguir enxergar Vrindavana? Hã? E o que ele queria dizer com isso? Que com a mente material, com o cérebro material, nós não podemos entender Vrindavana. E como é possível que uma pessoa cheia de Anártar que, queira ensinar sobre Rasalila, sobre Radarani, sobre o serviço a Radarani? Isso uma criança pode entender. A igual a B, B igual a C, C igual a D. Então, A igual a D. Isso é uma lógica simples. Uma alma condicionada não pode ensinar sobre isso. Por isso, para Prabhupada Danta, era rigoroso. E eu repito isso sem parar, porque este é o dever de um genuíno acharya, proteger o siddhanta das bobagens que estão fazendo nos templos e nas instituições em nome da Gaudiya Mata. Se você quiser me ignorar e ir para o inferno, pode ir. Ou se você quiser que eu vá, não tem problema. Mas mesmo assim, eu vou tentar te proteger. Este é o meu serviço, é o meu dever. Agora, toda a situação é tão complicada, Cada um fala uma coisa. Tem gente dizendo coisas é, cada vez mais estranhas e, e com mudanças difíceis de identificar. Ah, eu escrevi sobre o que é o, o, o, o, o ortodoxo parampará e a filosofia ortodoxa dos Vaishnavas, mas ninguém lê. Ah, quem vai me seguir? Um tolo como eu, diz Shambhava. Ninguém vai me seguir porque cada um diz uma bobagem por aí. Eu posso latir como um cachorro, porque quem eu sou? O cachorro do nosso Guru Varga. Eu sou o cachorro do meu Guru Deva, do nosso Guru Varga. Então, latir dessa maneira é a minha natureza. E eu estou latindo para proteger o interesse do Guru Varga. Para proteger o interesse do nosso Guru Varga, eu estou latindo. Essa é a minha natureza para proteger o interesse do nosso Guru Varga. Eu sei que ninguém me escuta ninguém presta atenção, mas eu, eu tento o meu melhor mesmo assim. Então, o que fazer, o que não fazer, quem seguir, quem não seguir, tudo isso já está explicado para Padra ah, deixou isso escrito, o Senhor Supremo era muito inteligente. E o que, que ele faz? Ele mistura a verdade absoluta com a falsa verdade, com aquela que parece Bhakti, com o que parece Vaishnavismo. Krishna é muito inteligente, ele vai nos testar. Se você disser, ah, Maharaj, não existe nenhum Vaishnava agora vivo no mundo. Você pode até dizer isso. Não tinha ninguém como o nosso Guru Varga. Se não existe Vaishnava, então não existe Anugatya. Não preciso me render para ninguém. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu posso ver prostitutas. Posso ir para lá e para cá. É isso que você quer dizer? Ah, não tem Vaishnava nenhum no mundo inteiro. É isso que você acha? Não tem ninguém para seguir? Você pode falar o que você quiser. Mas se você diz isso, você será punido. Existe uma retribuição kármica para falar uma besteira como essa. Nityananda está escutando. Você está dizendo que Nityananda e Balarama é tão tolo que ele não tem o poder de deixar nem um Vaishnava vivo neste mundo. Já Kanata não tem mão, não tem braço, é por isso que ele não pode nos proteger? Como é que ele poderia mandar um guru aqui? É isso que você acha? Você é um Mayavadi, então. Você põe Tila kadanda, se veste de, de Vaishnava, mas você é um Mayavadi. Eu posso provar todas as suas atividades. Eu posso provar diante de centenas de milhares de pessoas que você é um Mayavadi. Todas as suas atividades provam que você quer ser tratado como Deus. Se eu ponho a culpa em Balarama, se eu vou dizer que Nityananda e Balarama não é capaz de colocar um Vaishnava puro no mundo para nos liberar, então Balarama não tem poder, é isso que você está querendo dizer? Então quem tem poder você? O que, que você quer provar? Não, não existe mais nenhum Vaishnava, todos se foram. Bhakti Noda Thakur disse que sempre existe um Vaishnava puro no mundo material, sempre. É você que não sabe encontrá-lo. É por você que é cego e não consegue enxergá-lo. Ele fala e você não consegue entender. É dever do Senhor Supremo manter um Vaishnava puro neste mundo para lhe apropriadamente. Mas se você tem impressões ruins, se você guarda uma mente ruim, você vai seguir coisas erradas, vai seguir falsos vashnavas. Quem vai, vai atrás de você? Porque a alma condicionada tem toda a liberdade de fazer o que quer, não é? Mostre uma pessoa que se renda totalmente, que está 100% entregue. 100% é aquele que está pronto para sacrificar a própria vida, mas ninguém quer sacrificar nada. Prabhupada Bhaksidanta disse, aqueles que não estão inclinados 100% nos pés de lotos de Goranga Mahaprabhu não podem falar sobre a verdade absoluta. Eles podem fazer um drama de pregação, mas eles não podem falar da verdade absoluta. Eles não têm poder. Como é que eles vão falar? É um ponto muito sensível, muito delicado. Prabhupada Bhaktisiddhanta queria proteger a filosofia mais pura, o Siddhanta Vichar, da Gaudiya Sampradaya. E eu disse isso precedentemente, eu me lembro, como se fosse agora, antes de mandar seus representantes da Gaudiya Mata para os países estrangeiros, ele deu harikata a eles e disse, ó oh, meus amigos, vocês vão para Europa ou para a América, eles acham que estão muito avançados lá, cuidado, quando tudo veio daqui. Eles nos ignoram e vão ignorar você, ou vão lhe dar guirlandas. Você vai ver muitas opulências lá, eles têm muito dinheiro. Não tenha medo disso. Essas opulências, esta beleza, isso não deve contaminar seu coração. Porque mesmo você deve ser sempre o, guru do, o servo do Guru Pada Padma. Nunca esqueça isso. Se você esquecer que você é o servo do Guru Pada Padma, neste momento, esse é o seu último, esse é o seu, seu, seu último dia. Vivo, esse é o dia da sua morte espiritual. O dia que você se esquece que você é o servo de Tila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur o, o dever de vocês é representar o seu mestre. O Prabhupada dizia isso aos seus discípulos. Vocês estão indo para lugares de países que são muito avançados. Eles podem honrar vocês Mas isso não deve contaminar seus corações Eu não posso é, Falar em vão no nome do Guru dos Vaishnavas. É melhor que as pessoas digam que eu não sou um discípulo De Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Mas eu nunca vou usar o nome dele Manipular o nome dele Porque a punição é tão severa Que eu nunca vou me recobrar Eu não vou conseguir me recobrar isso é um ponto fundamental. Nós queremos é, manipular a reputação dos Vaishnavas. Bhakti não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é conseguir alguma coisa falando em nome de um Vaishnava famoso. Quem pode tocar Nishimha Deva, tocar a, Nishimha, a Shalagrama Shila e dizer que você quer Bhakti? Você quer glamour, poser, dinheiro? O que, que você Porque quer? Se você realmente deseja o Senhor Supremo, eu consigo ver isso dentro dos seus olhos. Eu vejo isso. Eu não vou fazer nomes agora, mas eu disse para uma pessoa que é muito famosa hoje, você vai agir como um acharya, né? É, mas eu estou vendo dentro dos seus olhos que você não está pronto. E ele riu. Uma vez, um gato, ele era muito, ele era muito esperto para caçar ratos. Eles tinham um, um, um bigode. Pelo tamanho do bigode, eu sei se o gato consegue caçar rato ou não. Da mesma maneira, eu sei olhar para uma pessoa e saber se ela é um acharya ou se ele não é. Você não pode representar o Guru Pada Padma. Porque isso não é brincadeira. Então é algo muito raro. O verdadeiro acharya, alguém que possa representar os Vaishnavas, é algo muito raro. Quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta tinha apenas 5 anos de idade, e tinha 5, 6, 7, 8 anos, eu posso mostrar-lhe o quão poderoso Prabhupada foi. Ele era extremamente poderoso, já naquela época. Bhimala Prashada era o seu nome na infância. Ah, ele tem um livro no qual ele disse, esses são os meus ensinamentos para os estudantes. Eu sou um estudante de Shambhava. então eu tenho que ler esse livro. Quando o Prabhupada tinha 5, 6, 7, 8 anos, ele já protestava. Um mestre estava ensinando ele. Ele estava dando muita importância para a gramática, para isso e para aquilo. Você já fez tudo isso em dois, três dias? Não é possível. Ele deu um conselho para Prabhupada. Ele disse, olha, veja, a minha vida não é para aprender a gramática. A minha vida está, deve ser dedicada ao Senhor Supremo. A partir de amanhã, eu não vou continuar estudando com o Senhor, no ele told. disse. Kind of Esse tipo de like poder não existe example, facilmente. Material isso material não é uma criança rebelde, isso é a verdade example, de propada, Baxi uh, Então, eu vou dar um outro exemplo para que vocês compreendam. In na Universidade de Calcutá, é uma universidade chamada Presidency College. Naquela época existia esse herói da resistência. Ele seria, teria sido o primeiro o, o primeiro ministro da Índia, mas na verdade ele não conseguiu, porque a política colocou Gandhi no lugar. E ele pediu para Prabhupada, você tem muitos jovens aqui. Você não me dá esses jovens para eu transformá-los em soldados contra os, a invasão britânica. Prabhupada Bhaksidanta disse, eu também estou lutando pela liberdade deles. Você está lutando pela liberdade da Índia. A sua liberdade é temporária. a liberdade é temporária. Mas a minha liberdade é permanente. Eu não entendo, entendo. Preste atenção. Vamos supor que você nasça na Inglaterra e você vai lutar contra a Índia. Se você nascer lá, você... agora você está lutando contra os ingleses porque você é indiano. Mas quando você nasce na Inglaterra, você não vai lutar contra a Inglaterra. Se você nascer eu lá, sei. não? Se você acredita na eu reencarnação? Então, ah, ele Call disse. Patient. Então, disse para o Bhaksidanta, eu estou cuidando desses pacientes It's para que the eles the se libertem da uh, matéria, para que eles parem de nascer e morrer. Uh, Por que, que eu daria eles para você? Para o disse isso ao seu professor. A partir de amanhã, eu não vou I estudar com o senhor. Me desculpe. A minha vida é dedicada ao serviço a Krishna. Na infância, use from very childhood protestava Um dia, um sarrajia um um um um guru queria dar guru queria dar Queria colocar seus pés de lótus na cabeça de Shila Sarasvati Thaku Lá no Bangladesh, ele quis colocar os pés de lótus, entre aspas, dele, na cabeça de Shila Ele protestou. Ele disse: Você pensa que você tem qualidades para fazer isso? Disse Bhaktisiddhanta, menino. Você acha que você tem. Ah, ele queria colocar os pés na cabeça de Shila Thakur. E o filho protestou. Então aquele homem, aquele falso guru, era um sarrajia guru. Ele estava agindo como se fosse um grande acharya. E aos sete anos de idade, Bhaktisiddhanta levantou e falou, você tem, acha que você tem o direito de colocar os pés na cabeça de Shila Bhaktivinoda Thakur? Você sabe quem ele é? Esse era Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Bhaktinoda Thakur nunca disse que Brimala Prashada Sarasvata era seu filho. E Prabhupada Bhaktisiddhanta nunca disse para uh, uh, Thakur é meu pai. Me mostre um texto onde esteja escrito isso. Eles nunca se chamaram de pai e filho. Nunca hum. ele disse que hum. Bhakti Thakur é meu pai, nunca. Porque esse era o ensinamento. Eles são uh, associados eternos ao Senhor Supremo. Radha Bhakti Thakur. Prabhupada dizia, quando eu vejo os pés de lotos de Bhaktivinoda Thakur, dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta, e eu não estou inventando isso, isso está escrito, não estou manufaturando nada aqui, inventando coisas aqui. Isso aqui não está inventado na minha cabeça. Prabhupada disse, sempre que eu olho, para os pés de Lot Baktinoda Thakur, disse Bhaktisiddhanta Sarasvati, Prabhupada. eu vejo a beleza de Radharani quando eu olho para os pés dele. Eu vejo a beleza de Vrishavano Nandini, da filha de Vrishavano Maharaj. E as pessoas veem um pai, vem Baba em Bengali. Radha, Radha. Radha, Rayakar. Maharaj agora uh, está fazendo as sílabas do bengali. Né? Radha. Então, para você escrever ra, se você tem, usa um acento em cima. Se você apaga o acento, fica ba. Então, presta atenção. É, é uma sílaba chamada ra em bengali. Mas se você tira o, ah, o ponto que tem embaixo, né? Ela, você tem que ler ba. E Dá. E tem um acento em cima de Dá. Se você cancela o acento. Uh, Rada vira Baba. Baba vira Rada. Hum? É difícil de entender porque vocês não sabem Bengali. É uma questão de acentos. Se você tira os acentos da palavra Rada em Bengali. Você tem escrito Baba. Então, uh, Maharaj está fazendo uma, uma comparação. Né? do fato de que os pés de Bhakti Thakur lembravam Radharani. Baba significa pai. Hum? Radha Baba, Ra, R Baba Radha. E existe também, no meio dessas duas palavras, Bada, que é a alma condicionada, condicionada. É Bada Diva. Então, quando eu não vejo Radha, é porque eu sou Bada. Porque eu sou condicionado. E o que, que eu vou enxergar? Baba. Eu vou enxergar o pai material, a matéria, a família material. Então, se nós tiramos o ponto de baixo da sílaba Ra, Ra vira Ba, e Da, sem o acento em cima, vira Ba também. Ah, e se você deixa... A, a segunda sílaba fica bada, que quer dizer condicionada, condicionamento. Então, entre radha darshan, enxergar Radha, enxergar o pai material é um impedimento, entendem? Se você enxerga seu pai material, é porque você não pode enxergar nada. Então, ele era um achara eterno e ele seguiu a ordem de Gura Kishoradas Babaji Maharaj e de Gura e de Bhakti Thakur, de maneira exata e perfeita, a ordem do seu Guru Varga. Externamente, as pessoas diziam, nós nunca vimos Prabhupada cozinhando para Gura Baba. Nós nunca vimos Prabhupada lavando os pratos de Gura Kishoradas Babaji Maharaj. Nunca vimos ele lavando as roupas de Kishora, Baba. E ah, Isso você acha que é seva, né? Mas os tolos que dizem isso são tão caídos que quando eles descobrirem que... Ah, eles achavam, por exemplo, às vezes que algum Vaishnava puro saía do templo. Ele falou, olha, aquele Vaishnava saiu do, do, da Chaitanya-mata. Mas a Chaitanya-mata não é um clube onde as pessoas cozinham e dançam né, por próprio prazer. A, é, a Chaitanya-mata não é um hotel. Quando Shira Bhakti Pragyana Kesha, o Samarás saiu, ele saiu da Chaitanya Mata. Não, é você, seu tolo, que nunca esteve na Chaitanya Mata. Você acha que a Chaitanya Mata é uma construção de cimento? É um prédio onde está escrito Gaudiya Mata do lado de fora? Por isso que você fala isso. Você não sabe, você não entendeu que a Gaudiya Mata é transcendental. E você não está dentro dela. Se nós vamos ignorar todo o Siddhanta Vichyar de Prabhupada, então não, é, não precisa fazer uma cerimônia de Vyasa para ele. Externamente as pessoas fazem Vyasa Puja para ele, levam guirlanda, mas não seguem o que ele falou, não repetem o que ele falou. Então por que você não fala, eu não vou obedecer você? Dá licença. Isso é melhor do que você ser um falso Vaishnava e dizer, eu estou seguindo, eu estou seguindo. Quando você nem repete o que ele falou, você fala sobre as coisas que ele proibiu. Você pode provar que você está seguindo, que você repete as, os perigos que ele aponta pelo caminho. Nós aqui, talvez não estejamos seguindo perfeitamente, mas pelo menos nós estamos tentando. Isso a gente pode dizer. Então, desde o começo, desde que ele nasceu, ele, express, ele expressou esse passatempo extremo e rigoroso. Eu dei um curso um, chamado uh, Prabhupada e seu único Acharya Ship. São mais de 72 classes e eu falo só sobre ele. Uh, está no canal em inglês de das Babaji Maharaj. Nós somos tão afortunados que nós recebemos Shila Bhakti Siddhanta Prabhupada. Nós somos tão burros, tão idiotas que não seguimos o que ele falou. Em troca de um pouco de fama para que as pessoas gostem da gente. A gente não fala as coisas pesadas que ele nos ensinou. Que ele, que ele nos alertou. Uma vez eu vi um brahmacharya que estava chorando. Ele falou, Maharaj, ah, por conta de uma guirlanda, ah, tal pessoa deixou o templo de Vamanagosem Maharaj. Eles atravessaram a rua e pararam de vir no templo de um devoto puro, chorou o Brahmachari para mim, diz Shambhava, porque eles queriam receber uma guirlanda no final do, do Harikata. Como não ganhava guirlanda aqui, eles pararam de vir aqui. Vejam, no momento presente, nós vendemos nossa, libra, nossa biblioteca de chambaba Nós vendemos a biblioteca de Shilabakti Siddhanta para quê? Em troca de um punhado de fama. No momento presente, as pessoas estão prontas para vender a Gaudiya Math, para vender o Siddhanta, para vender a filosofia. Eles querem vender a Sampradaya inteira. A Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Em troca do quê? De urina e fezes. Porque o dinheiro que você recebe vendendo isso é pior do que fezes de porco. Hã? Eu vou te dar fezes genuínas lá de fora, se você quiser. Fezes de porco. Quer? Mas você quer pior do que isso. Você quer vender a Gaudiya Mata. O dinheiro que você recebe é pior do que fezes. Você quer fama. Essa é a posição de acharya das pessoas de hoje em dia. Eles querem fama. Eles querem discípulos, número, quantidade de pessoas no templo fazendo doação. E Prabhupada nunca vai poder perdoar tais pessoas. Nityananda Prabhu nunca vai perdoar tais pessoas. Eles estão representando um Siddhanta distorcido. Eles falam que o público quer ouvir. Dão informações cedo demais. Falam de Radadassya quando foi proibido. Não dão as indicações duras de Bhakti Siddhanta. Se você quer adorar Bhakti Siddhanta, você tem que aceitar o que ele falou. E isso que está sendo dito aqui é o que ele falou. Hã? O que quer que tenha sido escrito, o que quer que tenha sido feito, se não seguiu o que ele falou, hã? é tudo em vão. Não tem utilidade nenhuma. Uma gota de misericórdia se você receber esse Tila Siddhanta Sarasvati Prabhupada. Poderia inundar o teu coração, uma gota de misericórdia. Viraj Goswami escreveu que uma gota da misericórdia de Goranga, uma gota de Goura Kripa, inundaria de êxtase o mundo inteiro. Isso é a verdade. Eles vêm do mundo eterno para nos ajudar. Mas nós somos estúpidos como cachorros. Nós queremos trapacear os Vaishnavas. Lutar, nós somos como chacais, inteligentes, né? Você não pode trapaceá-los, porém é impossível, é transcendentalmente impossível. Eles vão trapacear você se você tentar. É por isso que Bhakti Raksaksidra Goswami Maharaj escreveu Gati Vanchi Tavanchi Tavadapadam Pranamami Padam. Pranam e por que, que eu digo que esse verso, que esta oração é prabutada? Porque essa é a sua forma. Mas mesmo assim, as pessoas jogaram fora Shirabhakti Rakshakshira Goswami Maharaj das instituições. Em tantos lugares, eles expulsaram ele de lá. Eles não recitam este verso, esta, esta, esta oração. E se recitam, não seguem o que está escrito. Goswami hum? é eles vão dizer que Shida Gosemaraj é uma alma caída, né? que nós somos achares mais poderosos do que ele. Então, em primeiro lugar, a qualificação de um devoto, o mínimo de qualificação para ser um devoto, eles falham aí. Como é que eles podem se colocar como achares se eles não são nem devotos? Se eles não conseguem nem reconhecer quem são os Vaishnavas puros? É um ponto básico e eles caem aí. Eles não conseguem nem reconhecer os devotos puros. Eles acusam os devotos puros de serem exagerados. E daí que Prabhupada Bhaktisthana não cozinhou para chora Das Babaji Maharaj, que ele não lavou a roupa dele? Você acha que esse é Guru Seva? Então você não sabe o que é Guru Seva. Você não sabe a diferença entre Guru Seva e Lago Seva. Existem dois tipos de serviço. Um é guru-seva, serviço pesado, e lago-seva, o serviço leve, insignificante. Guru-seva é o serviço transcendental. E lago-seva é maya-seva. Então, o serviço pesado é o serviço ao Vaishnava puro. O serviço leve, lago-seva, L-A-G-U, é o serviço a maya, o serviço insignificante. Lago-seva. E o outro é? Guru-seva. E você pensa que massagear a perna do, do, do Vaishnava, ok, pode até ser considerado um certo nível de seva, ou pode não ser considerado, se você faz o serviço com algum motivo, eu vou fazer isso para esse grande devoto, porque assim eu vou ficar famoso, todo mundo vai saber quem eu sou. Aí eu era o servo dele, ah é? Então eu vou te dar guirlanda, venha, venha, venha. Mas se o guru rejeitou? Você não sabe quem o, o Guru rejeitou e quem o Guru não dejeitou. As pessoas pensam, ah, ele é o Seva número um do Guru. Mas se o Guru rejeitou aquela pessoa com seu coração, porque o Guru não é um homem de negócios, como Prahlad Maharaj disse, ele disse para Nishimadeva, ele disse, ó Prabhu, Pralad Maharaj disse, ó oh, Prabhu, se o servo pede algo do mestre, isso não é seva limpo, um seva honesto. Isso tem um interesse pessoal, a pessoa quer alguma coisa, esse seva está sujo. Porladma disse isso. Quem pede alguma coisa do guru é um homem de negócios. Ele é um homem de negócios, não é um seva, que é seu tolo. O guru rejeita. Qual é o sintoma de que o guru rejeitou? Eu posso explicar. Um por um, tem vários pontos. Bhaktivigyana Bharati Maharaj, por que, que eu estou falando dele agora? Porque teve gente que reclamou, uns tolos falaram, reclamaram da pureza das atividades de Bhaktivedanta Bharati Maharaj, da sua posição de acharya. E Bharati Maharaj, Gurudeva, escreveu uma carta que, mando, que fez eles calarem a boca. Nem os pais, nem os bisavós deles poderiam ter respondido. Os argumentos eram perfeitos. É? Eles puderam responder? Não responderam. Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaj respondeu uma carta quando esses tolos vieram acusá-lo, que deixaram todos em silêncio. Eles não têm poder para responder um Vaishnava puro. O Vaishnava puro é tão poderoso que quando você for falar uma palavra com ele, tome cuidado, medite, pense no que você está falando. Quais são as consequências do que você fala, das palavras que você usa? Essa é a condição. No momento presente, todo mundo quer atacar o Vaishnava puro, para que eles consigam se aparecer, dançar como os macacos nus, diante de. Kam, como se fossem Kamsa e Jarasanda. Kamsa queria destruir Krishna. E ninguém poderia. Ninguém, é melhor que ninguém me observe. Então, que Krishna seja afastado, morto. Para que ninguém vá checar o que eu estou fazendo. Ah, é melhor que o Guru e o Vaishnava não estejam no mundo material para descobrir como nós agimos de maneira suja. Isso pensam os tolos. E por isso eles atacam o Vaishnava puro. Ah, aqui é Gaudiya Mat, venham, venham. Ah, sim. É, isso sim é melhor fazer, né? Essa é a condição de hoje em dia. Prabhupada Bhaksidanta nunca quis fazer compromissos desse tipo, concessões desse tipo. O que, que ele disse? Que no nome da pregação, no nome do serviço aos Vaishnavas, aqueles que ficam coletando dinheiro e posição como grandes santos para desfrutar na vida privada, escondidos dos seus discípulos, que Deus me abençoe, que eu nunca tenha que ver seus rostos, até o último dia da minha vida, disse Bhakti Siddhanta. E eu rezo do mesmo jeito, disse Shambhava. Ó oh, Senhor Supremo, arranje para que eu nunca tenha que enxergar o rosto desses trapaceiros. Eu não quero vê-los. Como Madhavendra Puripada disse para Ramachandra Puri. Saia daqui, ele disse. Se eu enxergar seu rosto eu não vou poder morrer em paz eu não vou poder fazer minha vida devocional Shri Madhavendra Puripad disse isso para um dos seus discípulos idiotas que agia como um mayavadi se eu ver seu rosto eu não vou poder morrer em paz, saia daqui Madhavendra Puripad disse, está escrito no é um dos Vaishnavas mais doces de todo o Guru Parampara aquele que para quem Krishna roubou a deidade roubou arroz doce as pessoas acham que fazer seva é trazer flores, trazer uma guirlanda. Quanto custa essa guirlanda? Ok, vocês podem trazer guirlanda, não é o problema, não é a guirlanda em si. Vocês têm que entender que esse não é o guru seva. Isso não é via sapuja. Você tem que dar a sua mente pura, que nunca foi contaminada pela matéria. Isso é via sapuja. Isso é adoração do guru. Se você sabe sânscrito bengalho, você pode entender que flor em sânscrito é shuman ou shuman. Então, existem uh, uh, sinônimos em sânscrito, palavras que têm o mesmo significado. Né? Então, por exemplo, surya, né? tem vários sinônimos. Eu poderia dar muitos sinônimos da palavra surya, que significa sol. Muito bem, flor, nós podemos dizer full em bengali. full em bengali. Existem outros nomes, como pushpa. Também é flor. Ful, em sânscrito em, em bengali. Shuman significa mente pura e também significa flor. Em Vrindavan, existe o Shuman Sarova, o Kushum Sarova, o lago da mente mais pura. Kushum Sarova significa Shuman Sarova. Man Sarova, o, o lago da mente mais pura. Ah, o, o rei de Bharatpur fez um lago quadrado lá com aqueles palácios que ficam em volta. Então, tudo isso, kushum, shuman, pushpa, tudo isso significa água, Tá? Ah, perdão, significa flor em sânscrito. Muito bem. Um dos nomes, um dos sinônimos de flor é Schumann, que significa, ao mesmo tempo, flor e mente pura. É essa flor que nós entregamos aos pés de lótus do Vaishnava. É essa flor que deve fazer a guirlanda. Não é a guirlanda que você compra com florzinha no mercado. É a guirlanda da sua mente purificada. É a flor purificada da sua mente que você deposita aos pés de lótus do Vaishnava. Eu queria dizer muitas coisas, mas o tempo precisa ser respeitado. Nós vamos discutir o verso com o qual eu comecei: Bajasetomati, nós queremos a misericórdia genuína de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Nós não queremos ser devotos trapaceiros. Deixa que o mundo não nos dê honra nenhuma. Não importa. O mundo não vai nos dar honra, não vai nos escutar. Mas eu não quero ser um trapaceiro.